A Atlantis Construções apresenta o residencial Maria do Amaral, um projeto inovador que promete a conexão perfeita do seu estilo de vida com a sua casa e com a sua cidade. O charme do bairro Petrópolis vai te conquistar com um empreendimento encantador. Perceba a sofisticação nos detalhes, desde a entrada. Atenção especial ao equilíbrio de materiais nobres e ainda uma sintonia perfeita com a natureza, começando pela Alameda com um paisagismo para surpreender. Elementos arrojados, um toque contemporâneo, atemporal e elegante, o conceito de apartamentos amplos projetados como casas verticais. Entendemos o seu desejo. E as plantas foram idealizadas para ainda superar as expectativas, ampliar os seus sonhos, seus espaços, seu conforto. E da sua varanda, a renovação do bem-estar a cada dia. O residencial Maria do Amaral tem a melhor localização com toda a segurança, estrutura de lazer e opções de acesso. Quer saber mais detalhes? Entre em contato conosco. Atlantis Construções.